As palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Amém Como é bom sentir-se acolhido Quem não gosta de ser bem recebido O próprio Deus É aquele que nos acolhe por primeiro A Santa Missa nos mostra esse acolhimento de Deus que nos oferece o melhor. Ele dá a si mesmo, na sua palavra, na sua presença na Eucaristia. Tudo o que nós refletimos hoje nas leituras, nos fala de hospitalidade e de acolhimento. A primeira leitura apresenta Abraão, que está à porta ...da sua tenda... ...por onde passam... ...três visitantes... ...estes homens são acolhidos por Abraão... ...de maneira que... ...Abraão lhe dá... ...aquilo que ele tem de melhor... ...o alimento... ...o descanso... ...três... ...figuras misteriosas que passam... ...pela vida de Abraão... ...homem de fé... ...três figuras que representam o próprio Deus que vem visitá-lo. Embora no Antigo Testamento não se tivesse ainda clareza da presença da Santíssima Trindade, três pessoas num só Deus, nós podemos refletir sobre esta visita como o próprio Deus que aparece até o lar de Abraão. E em consequência desta acolhida, Abraão vai realmente receber uma promessa de que ele, mesmo sendo idoso, vai conceber com a sua esposa Sara uma criança. Não foi uma troca, foi sim uma abertura da parte de Abraão, que ao abrir-se para receber as pessoas, também se abre para receber a graça de Deus. O próprio Paulo entende esta acolhida quando ele começa a permitir que o próprio Jesus viva nele. Não são apenas as convicções de Paulo, não são apenas as suas ideias. É agora a inspiração de Deus que move o coração de Paulo, que vai começar a associar os seus sofrimentos, as suas dores, às dores do próprio Cristo. Tamanha foi a intimidade que Paulo foi conquistando... À medida que se aproximava mais de Jesus... A acolhida nos envolve... Nos deixa também envolver... Porque aquele que acolhe... Tem que também deixar-se receber... Existem muitas pessoas que elas sabem até mesmo... Receber os outros, mas nem sempre sabem receber dos outros. Mas como assim, padre? Eu me refiro àquelas pessoas que fazem pelos outros, e fazem bastante até, mas no fundo tem um certo orgulho, ou poderia dizer, para ficar um pouco mais leve, um pouquinho de falta de humildade, de receber o que o outro tem para oferecer. Porque talvez pense, ah, mas o outro não vai fazer como eu. né? Ah, mas o outro vai demorar para fazer. Ah, se não sair daquele jeito, então eu faço mesmo. E não dá oportunidade do outro se desenvolver, do outro crescer e do outro também crescer naquela ocasião demonstrar que pode oferecer algo. E depois ainda reclama que o outro não faz nada, quando na verdade aquele que reclama acostumou as pessoas a não fazer nada, mandando uma mensagem indireta quando fazem tudo. Hoje Jesus é aquele que não apenas recebe, mas se deixa receber, ele se deixa acolher por duas mulheres, as irmãs Maria e Marta. E numa sociedade em que sempre se olhava para o homem da casa, dentro de uma estrutura patriarcal, nós vemos que aqui nós temos uma mulher dona da casa, é Marta. E olha que naquele tempo não era bem visto um homem chegar na casa onde havia duas mulheres. Havia sim um irmão chamado Lázaro, mas esse não é citado hoje no Evangelho. Então nós vemos a valorização de Jesus em relação à figura feminina, aquela que pode ser acolhedora, mas pode também ser discípula. E nós vemos que aqui há duas personalidades, dois temperamentos bem diferentes. Marta, a mulher prática, a mulher que faz tudo, bastante experiente, hábil, mas também aquela que se acostumou a fazer e se esqueceu de estar presente. Maria, bastante diferente, aquela que hoje está fazendo sala para o Senhor e ela se senta aos pés de Jesus como uma discípula, coisa que era rara na concepção daquele povo, porque os homens sim podiam ser considerados discípulos, as mulheres ficavam se em segundo plano, Maria é aquela que escuta o mestre, aquela que está plenamente presente. Será que então uma está errada e a outra está certa? Não, cada qual acolheu Jesus de uma maneira. Marta, preparando o almoço, organizando as coisas. Maria, dando atenção ao visitante. Elas estão recebendo não apenas Deus encarnado, elas estão recebendo o seu amigo mas Marta se identificou tanto com o fazer, que agora se vê como que agitada, porque ela precisa dar conta de tudo, não é? E daí as preocupações vão se avolumando dentro de Marta, a ponto dela se esquecer para quem ela está fazendo tudo aquilo, qual o sentido de tudo aquilo que ela realiza e fica afobada. Tal como alguém que acaba focando mais no que tem que fazer do que propriamente com as pessoas para quem está fazendo E ela nessa dinâmica acelerada vai começar a se sentir incomodada porque a sua irmã parece que está tá no bem bom De acordo com a ótica de Marta Normalmente quem se antecipa em fazer tudo e vai saindo até do ritmo natural das coisas, não é? Querendo sempre se antecipar e, e depois fica afobado, pode até se gabar disso como se fosse alguém que tem iniciativa, mas logo, logo se incomoda com os outros, que embora estejam no ritmo natural, parece que estão lentos demais, é devagar demais... Mas é perda de tempo isso E ela agora vai falar para Jesus Mestre, o senhor não se incomoda da minha irmã estar sentada aqui E eu fazendo tudo sozinha Mande que ela venha me ajudar A gente poderia até pensar que é algo justo, não é verdade? Mas Jesus quer ensinar algo para Marta e é por isso que ele diz, Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus não está desconsiderando o trabalho, o serviço de Marta. Jesus está chamando a atenção dela para que ela não perca a essência daquilo que ela está realizando. O mais importante é estar com Jesus. É claro que era preciso fazer também o almoço. E é claro que depois daquela conversa agradável viria a louça, não é? Mas Marta acaba se perdendo no ativismo. Assim como nós, até dentro da igreja, prestando algum serviço à comunidade, podemos, quem sabe, focar muito no do que nós temos que realizar e começar a perder o sentido daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós agimos assim, nós nos tornamos cumpridores de tarefas, executores de uma lista a ser cumprida. E a hora que ela se torna cada vez mais cumprida, não é? Porque até a gente acha que a gente tem que fazer muito mais e nunca se dá por satisfeito. E como, como se não bastasse... Ao chegar no final do dia consumido, consumida Ainda vem a frustração, não fiz nada É a lógica dos nossos dias Em que as pessoas nessa dinâmica louca De ser sempre produtivas Nem se permitem estar inteiras Ah, você tem que aproveitar o tempo, não é? Então as pessoas começam a fazer duas coisas no mesmo tempo Existem alguns que são até habilidosos nisso, mas a natureza, o cérebro humano não permite que a gente faça bem duas coisas ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir fazer tão bem assim, não é? E a gente se auto engana, às vezes achando que realizando isso nós estamos fazendo da forma mais primorosa. Quando na verdade podemos estar nos desgastando e Correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, sem chegar a lugar nenhum. O próprio Papa São João Paulo II dizia assim, que é preciso ter um tempo de oração, para que depois nós tenhamos um tempo de apostolado, de serviço. Mais vale uma hora de oração, do que horas a fio de apostolado. E ele não está querendo dizer que a ação é menos importante, mas que a oração precede tudo, a oração orienta, a oração é aquela que norteia, é aquela que nos dá a graça, a força, a oração prepara a ação, do contrário, nós fazemos as coisas por nós mesmos, quando na verdade, se estivéssemos, em comunhão maior com Deus, seríamos muito mais certeiros. Nos cansamos com mais facilidade quando nós fazemos as coisas pelas nossas próprias forças e não revestidos da força do alto. Marta estava assim e é por isso que ela se acha no direito até de reclamar. Mas Jesus olha com amor e doçura para Marta que precisa aprender agora a colocar Jesus em primeiro lugar. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, dentro da própria família. Eu faço tudo por vocês, o tempo que eu trabalho, as coisas que eu consigo, né? tudo é por, por vocês, por amor a vocês. Mas será que as pessoas só precisam disso, de, de bem-estar, Material, de coisas, as pessoas precisam de presença também. Logicamente que trabalhar é necessário, e principalmente quando se está numa fase em que se precisa edificar muitas coisas, dar conta de outras, mas onde fica a presença? O grande perigo está quando nós focamos demasiadamente no trabalho e esquecemos das pessoas. Mas tudo que eu faço é por elas. Ah, é? E você só faz ou você está sendo com elas? É a pergunta que nós devemos fazer. Jesus mostra que oração e ação devem estar em harmonia. Elas não são opostas, elas são complementares. Mas é preciso que a oração seja o combustível para a ação. De nada vale. Alguém apenas rezar e achar que tudo vai se resolver só pela oração, sem que eu não faça absolutamente nada. Algumas pessoas até mesmo acabam confundindo oração com uma relação superficial com Deus. E dizem assim, ah, eu vou na igreja para me sentir bem. Ah, aquele dia eu me senti bem. E nos dias que você não estava tão bem, quer dizer que a sua oração não valeu? Nos dias em que você estava angustiado e rezou com isso Quer dizer que a tua oração não foi válida? A oração está sempre ligada à ação, à vida Senão é alienação A oração nutre, fortalece A oração nos prepara Por outro lado, existem pessoas que às vezes por não Terem um contato com Deus na oração Colocam-se à frente de tudo Querendo resolver tudo à sua maneira E acabam até mesmo dizendo assim Que oração é uma certa Perda de tempo Talvez não digam dessa forma Mas falam assim, olha Eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo de eu rezar E assim Começam a entrar numa dinâmica De Alguém que é como uma peça numa engrenagem, não é? E chega uma hora que essa peça pifa Porque faltou a espiritualidade A espiritualidade não é apenas rezar Não são atos devocionais simplesmente A espiritualidade é ter o um momento com Deus E é também agir em Deus É esse conjunto De nada vale alguém dizer assim mas a minha oração é minha ação. Não, nós precisamos reservar um tempo para Deus. E de nada vale alguém também dizer, por outro lado, ah, já estou rezando e já está valendo, estou fazendo mais que muitas outras pessoas. Não, a oração sempre vai te remeter à ação. Portanto, espiritualidade é sim reservar tempo para Deus. Para estar na presença dEle E não só falar para Ele Não só pedir E nem só agradecer É também escutá-Lo Tem muita gente hoje Com esse clichê Ah, eu não peço nada, eu só agradeço Mas você escuta também Meu irmão e minha irmã Oração é diálogo Eu falo E pedir e agradecer é necessário Mas eu também ouço Oração é uma palavra que é composta por outras duas, ora e ação. É, portanto, relação com Deus e é também postura e atitude diante da vida de quem realmente, ao agir, traz a relação com Deus e faz tudo de forma orante. Que nós possamos, em todos os momentos seja naquele de Maria que se coloca para ouvir o Senhor, seja aquele de Marta que arregaça as mangas e também se coloca para servir o Senhor, possamos com harmonia nos abrir para Deus que quer estar conosco, agir em nós e por meio de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador Céu.